Hoje nós estamos é, fazendo a conferência a, sobre a 12ª Conferência Ministerial da OMC, a gloriosa MC12. Não é nome de, de, de, de DJ, não, é, mas parece. É. O, o, a MC12. Estamos explicando, aqui estamos explicando o, o, o ministro Fernando Pimentel, é, que é, é uma conferência bianual. Eu achava que era anual, mas é bianual, uma vez a cada dois anos. E essa, inclusive, está sendo atrasada porque a última não, não ocorreu por conta do, da pandemia. É, outra no, notícia, o é, um pequeno aviso para, para os nossos amigos da mídia, como parte desse nosso esforço para, para aumentar o diálogo e o contato com vocês, foi tomada uma providência logística importante, que foi a reabertura da lanchonete. Né? A, a, a lanchonete Itamaraty tradicionalmente é o local onde os ali no na passarela entre o Anexo Um e o Anexo 2 é o local onde jornalistas diplomatas é, é, conversam. E já houve até uma uma matéria do valor econômico é, que surgiu de um encontro casual do, do nosso colega Daniel Rittner aqui com o Ministro é, Luiz é, o Embaixador, desculpe, Embaixador Embaixador Luiz Gaça. É, então, o, eu me recordo, sou idoso bastante para me recordar, de quando a, a como é que chamava, Maria Helena Taquinardi, não era? Da, da Gazeta Mercantil, é, ela praticamente tinha o segundo escritório dela, talvez o primeiro, na lanchonete. E o Itamaraty inteiro ia conversar com ela. E a gente era terceiro secretário na época, lembra, Luiz? E a gente ficava impressionado, nossa, a Taquinardi é famosa. É... é... E, a gente, e era tão bem informada que a gente comprava a Gazeta Mercantil para saber o que, que os nossos chefes estavam pensando. É, hoje em dia, o, o a Gazeta foi meio que sucedida pelo valor econômico, é, também muito bom jornal, só tenho pena que não chegue a edição impressa a Brasília. Mas, enfim, é, é, terminados o, o, os pequenos avisos, é, a, queria anunciar a presença aqui do embaixador Sarkis Sarkis, não é... Erro, realmente são duas vezes Sarkis, é, que é o nosso secretário de Assuntos Econômicos, que vai acompanhar o ministro Carlos França à reunião, à 12 Conferência Ministerial da OMC, a MC 12. E com ele estão três dos chefes de departamento é, envolvidos. Não são, acho, acho que é um esforço transversal, mas aqui estão tá, tá, bem representados. O embaixador Luiz Gasser, que cuida de ser, serviços e indústria. Né, dois tracks aqui, da, o, o trilhos da, da, da, da, da, da pauta da, da, da OMC. Investimentos, é, investimentos também, está tá, tá, tá me dizendo aqui. É, o ministro Alexandre Gislene, que cuida de agricultura, agronegócio, um outro track, um outro trilho o diplomata tem que aprender a não usar palavras inglesas, é um vício né? sobretudo em ocasiões formais como essa é um trilho da OMC a questão de bens agrícolas um trilho importante para o Brasil e finalmente o, o ministro Fernando Pimentel é, que é o, o tem um nome novo, mas para mim será eternamente o DEC, né? o diretor do departamento econômico do Itamaraty gloriosa memória é, que tem um, um, um papel, digamos assim, transversal de integrar toda a pauta do OMC e apoiar a nossa missão em Genebra. É, enfim, ele está a todos os aspectos institucionais da OMC, em particular, estão é, é, a cargo do ministro Fernando Pimentel. E portanto, vamos então passar, de novo o espírito da coisa é que a gente tenha uma breve intervenção de cada um, e deixando o máximo de espaço possível para a parte que eu sei que, que os nossos amigos da mídia mais gostam, que é a perguntas e respostas. Sarkis, por favor. Bom, bom dia. É um prazer, uma satisfação estar de volta nessa interação com os amigos, colegas, é... Da imprensa, da mídia. O tema de hoje é a 12ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, organização essa que foi estabelecida eh, em 1995. O Brasil é membro fundador, originário da organização. Eh, é um dos países eh, tradicionalmente mais ativos eh, dentro da Organização Mundial do Comércio, já o era na época do GATT. É, nas décadas que antecedem a criação da organização. O Brasil desempenha um papel importante, é, historicamente, nas negociações da OMC. É, desde a criação da OMC, ela é um foro permanente de negociações. É, seria importante aqui ressaltar os três grandes pilares de atuação da Organização Mundial do Comércio, o pilar de liberalização e negociações com vistas à liberalização do comércio em várias vertentes. É, o segundo pilar, muito importante também para o Brasil, que é o pilar do sistema de solução de controvérsias, é, que hoje está paralisado por é, suspensão dos trabalhos, impedimento dos trabalhos do órgão de apelação, que é parte do sistema de solução de controvérsias. O Brasil busca revitalizar. É, trazer de volta a operacionalização do órgão de apelação de sistema de solução de controvérsia. E um terceiro importante pilar é o da transparência e do monitoramento das políticas comerciais à luz das regras que são continuamente acordadas na Organização Mundial do Comércio. Não só regras, mas também declarações é, e interpretações é, Desses compromissos. Esses são os três grandes pilares eh, da OMC: liberalização e negociação, com vistas à liberalização, sistema de solução de controvérsias, eh, transparência e monitoramento. O Brasil chega na OMC eh, preparado para ser eh, ambicioso, mas ao mesmo tempo realista em todos esses três eh, pilares. Chega também preparado para ser um importante facilitador, como historicamente é, tem sido na organização. É um país que constrói pontes é, com diferentes grupos de países. É, o Brasil é ativo, por exemplo, no grupo de Cairns, que é o grupo dos países produtores exportadores agrícolas importantes. É, vários países da América Latina, quase todos, é, são membros do Grupo de Kernes, os principais produtores e exportadores agrícolas. O Brasil é membro do Grupo de Atua, que é um grupo que reúne é, União Europeia, Canadá, Japão, Austrália. É, recentemente teve o ingresso do Reino Unido no Grupo é, de, de Otua. É, o Brasil também é ativo nesse grupo, como no Grupo de Kernes, é, por vezes líder em iniciativas. E assim tem sido em preparação a 12ª eh, Conferência Ministerial da OMC. O Grupo de OTA é um grupo especialmente eh, interessado na reforma da organização eh, e na manutenção da organização como a plataforma principal para o tratamento eh, de certos temas centrais na regulamentação do comércio internacional. O Grupo de OTA tem sido muito ativo, por exemplo no restabelecimento pleno do sistema de solução de controvérsias. O Itamaraty não trabalha sozinho, o Itamaraty coordena o tema OMC e das negociações da MC12 com vários órgãos, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, outros órgãos setoriais, na medida em que as negociações demandam é, comentários, é, sugestões de outros órgãos. O Itamaraty tem, como dizia o embaixador Aquiles, não só uma tradição de atuação transversal na OMC, mas também, com o tempo, adquiriu é, uma capacitação de atuação em temas específicos, como investimentos e serviços, agronegócio em geral, propriedade intelectual, e assim sucessivamente. Todos esses temas estarão na agenda da Conferência Ministerial da OMC. Eu vou brevemente listar aqueles temas que serão centrais na negociação na próxima semana. As negociações já vêm sendo conduzidas por nossa extraordinária equipe eh, em Genebra, eh, por nossa missão eh, junto à OMC, eh, liderada pelo embaixador eh, Parola, eh, Alexandre Parola. Temos ali um time eh, de negociadores eh, muito capacitados e nós vamos nos juntar a esse time para apoiar o ministro eh, ministro Carlos França, o nosso chanceler, como chefe da delegação brasileira. Teremos vários encontros bilaterais, eh, grupos informais de negociação e daremos continuidade a esse esforço negociador eh, lá de Genebra eh, com a nossa missão. O que, que estará em jogo, então? Eu diria quatro ou cinco temas fundamentais. O primeiro tema é comércio e saúde, a resposta da OMC às lições aprendidas durante essa pandemia. É um tema transversal, é, trata de questões sanitárias, trata de questões de facilitação do comércio, redução de restrições à exportação de insumos, bens farmacêuticos, vacinas e assim sucessivamente questões também de proteção intelectual, de direito de propriedade intelectual, afetas ao acordo TRIPS, há uma série de temas que estão enquadrados nas negociações sobre comércio e saúde. O ministro Pimentel, mais adiante, falará um pouco mais sobre as questões chaves nesse pilar. O segundo pilar das negociações é o de subsídios à pesca. De reforma e disciplinamento mais efetivo eh, dos subsídios à pesca, sobretudo os subsídios ilegais, eh, que têm levado a um excesso eh, nessa atividade econômica, excesso esse que compromete a sustentabilidade da própria atividade econômica e também compromete a sustentabilidade no que, no que diz respeito à biodiversidade, a, afeta a pesca, aos mares e assim sucessivamente. O Brasil é muito ambicioso nesse segmento, tem feito propostas de restrições efetivas né, e espera que o OMC possa, nesse pilar, dar uma contribuição importante para o desenvolvimento sustentável. O terceiro pilar extraordinariamente caro ao Brasil é o da agricultura. A agricultura em várias dimensões, acesso a mercados, subsídios agrícolas, como se chama Uh, na OMC, apoio doméstico, uh, barreiras outras, uh, não só barreiras tarifárias, barreiras sanitárias. Eu creio que os principais temas na mesa são, na área agrícola, uh, o apoio doméstico, subsídios, os estoques públicos, um tema de interesse uh, de alguns parceiros, como Índia uh, e países de menor desenvolvimento relativo, acesso a mercado, um tema que também interessa ao Brasil, como é, a redução dos subsídios agrícolas, interessa aos Estados Unidos, nós temos procurado construir consenso para que haja um avanço efetivo na OMC é, no temário agrícola. A OMC é talvez a principal plataforma é, para que avanços ocorram na redução daqueles subsídios que são distorsivos à agricultura, que geram ineficiências econômicas, geram perdas de eficiências ambientais é, nas questões agrícolas. Então, o Brasil quer ver avanços junto com os nossos parceiros do Grupo de Cairns, como Austrália, Nova Zelândia, Argentina e outros parceiros aqui da nossa região, e também parceiros do Grupo de Ottawa, é, como Canadá e alguns outros. É, e o outro tema importante é o tema da reforma é, da OMC também um tema que o Brasil vem trabalhando com a União Europeia, especialmente. Fez uma proposta para a criação de um grupo de trabalho sobre reforma é, para que a organização seja mandatada nos próximos meses, após a, após a reunião ministerial, é, chegar a conclusões importantes sobre solução de controvérsias e outro tema. É, um quinto tema importante é o avanço das negociações plurilaterais dentro da OMC. Negociações plurilaterais que ajudem a organização a ser mais eh, efetiva e viva na liberalização e na regulamentação do comércio e dos investimentos. O Brasil espera que um resultado saia eh, desse pilar, eh, que é o resultado de regulação doméstica de serviço. Eh, o embaixador Gasser vai comentar um pouco mais eh, sobre outros exercícios plurilaterais eh, da OMC e o ministro Alexandre Isleine vai comentar sobre a agenda de agricultura uh, na MC12. Eu fico por aqui e logo mais a gente responde a perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Sarkis. eu só, só acrescentar alguma coisa sobre aspectos logísticos e, e datas, que eu já reparei que, que desperta o interesse da mídia, é, o ministro França está de partida para uma visita bilateral a Moscou, vai visitar a Rússia, é, estará, terá dois dias de trabalho em Moscou, que são a segunda e... Quarta, segunda e é, exatamente, segunda-feira, 29 de, de novembro, a terça-feira, 30 de novembro. Na quarta, dia 1º de dezembro, é o deslocamento de Moscou para a Genebra, a delegação é, já estará lá, é, o, o nosso pessoal, os nossos negociadores, nos primeiros dias já estarão se reunindo com, com seus contrapartes, então, dia 30 e dia 1 é, a, a conferência já terá começado, o ministro França chega, como é comum os ministros chegarem para os dias finais da negociação para resolver os, os pontos é, que ficaram pendentes estará lá, portanto, na quinta-feira, dia 2 de dezembro, e na sexta-feira, dia 3 de dezembro. E aí se encerra a conferência. Não sei se vai ter uma daquelas sessões maratona que vão até às 4 horas da manhã, né Vamos ver se a coisa vai por aí. Vamos dar a palavra, peço para os nossos colegas diretores de departamento serem extremamente sucintos e breves nos seus comentários, só sem repetir o que o Sarkis disse, só acrescentando alguma coisa que complemente e enriqueça, porque eu sei que a, a interação aqui que a gente tem nas perguntas e respostas é particularmente útil e também nos ajuda a, a, a ver o que, é que desperta mais o, o interesse de vocês. Então, pela ordem, quem, quem começa, o Sarkis? Não, o que, que vocês acham? Quem quer falar primeiro? É, Fernando? Fernando. Fernando? Fernando. Fernando, por favor, Fernando, o diretor do Departamento Econômico tem a visão mais global da, da, do processo. Depois o embaixador Gasser e o ministro Gislene podem falar de temas setoriais. Obrigado. Boa tarde. Só para continuar rapidamente a, a esse, esse voo de águia, digamos assim, sobre os temas da AMC... Eu acho que é, é, seria interessante, talvez ajude a conversa depois com as perguntas, dizer quais são os principais pontos que ainda estão entravando é, as negociações de maneira é, bem ampla. Em subsídios à pesca, é, um dos principais pontos remanescentes é a ideia de quem tem o direito de manter subsídios. Países em desenvolvimento importantes falam: Eu não tenho direito, eu quero continuar a poder subsidiar o quanto eu quiser. Um, ou com ampla liberdade, digamos assim, e isso é complicado porque países em de desenvolvimento já estão entre os maiores subsidiadores, e se o objetivo é diminuir um, o, o, a sobrepesca, principalmente, preservar os estoques pesqueiros, o objetivo é de sustentabilidade, você precisa de uma outra equação. Então, esse é um ponto que está, talvez, o principal ponto em aberto um, a negociação. A negociação comércio e saúde. Um, Está bem encaminhada. Um dos principais pontos em aberto uh, tem a ver com propriedade intelectual, defesa da propriedade intelectual. Uh, a clareza de que uh, a questão cabe na, na, na Declaração de Comércio Saúde, o que não se sabe é como. Uh, a negociação em Genebra está no impasse. Foi bem noticiado, vocês sabem, havia uma proposta. De países, principalmente de países em desenvolvimento em relação à propriedade intelectual, para uma moratória ampla. Outros países, principalmente liderados por União Europeia, são um, contrários a esse tipo, uh, a uma moratória tão ampla, Há uma certa... a uma busca por alguma convergência, mas ainda está... esse aspecto ainda está uh, por ser fechado, digamos assim. Uh, na minha área, uh, esses são os dois, as duas negociações mais candentes eu estou aberto para perguntas depois. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Vamos continuar agora com o embaixador Luiz Gasser, diretor do Departamento de Promoção de Serviços e Indústria. Bom dia a todos. Na, na, na área de competência do meu departamento, nós temos um, três temas principais, ou seja, três declarações ministeriais que estariam sendo tratadas nessa conferência da OMC. A primeira tem a ver com facilitação de investimentos, em que a negociação é baseada... É, largamente no acordo que o Brasil, no modelo de acordo de investimentos que o Brasil desenvolveu, que se chama Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, essa declaração, por sua vez, não significará a finalização desse acordo internacional. Essa declaração ministerial sobre facilitação de investimentos vai ser uma um instrumento uma, em que se vai Uh, registrar o progresso uh, obtido até aqui e com expectativa de celebração desse instrumento internacional até 2022. Esse acordo tem importância para o Brasil, uh, no, no, no sentido de que é uma prioridade a atração de investimentos e a facilitação de investimentos, principalmente no ambiente uh, em que o mundo hoje tem através de pós-pandemia ou durante ainda a manifestação da pandemia e levando em conta o efeito que isso tem sobre o fluxo de investimentos internacional. Então, para o Brasil, essa agenda da facilitação de investimentos é muito importante. A outra declaração ministerial que eu quero mencionar tem a ver com regulamentação doméstica em serviços. Esse é um tema já conhecido na OMC, já é um mandato já existe um mandato negociador claramente definido e ele trata de questões como uh, autorização para a prestação de serviços, licenciamento para a prestação de serviços. São regras horizontais que se busca adotar uh, para facilitar, por sua vez, a, a prestação de serviços. E também há listas específicas de compromissos que os países estabelecem, que, em que congelam aquele compromisso de, de facilitar para prestadores estrangeiros a, a, a, a prestação de serviços. No caso do Brasil, por exemplo, nós fizemos compromissos em telecomunicações, em serviços postais, transporte marítimo e transporte aéreo. Compromissos adicionais em relação aos eh, que já constam da nossa lista de serviços na OMC, no Acordo de Geral de Comércio de Serviços, o GATS. É outro item importante é, bom então regulamentação doméstica de serviços vai haver uh, sim uma uma decisão ministerial como eu havia como eu havia dito e que se e que se conclui esse esse acordo essa essa iniciativa essa é uma grande uh, digamos um, um desdobramento muito importante o terceiro tema é o é, é comércio eletrônico então, primeiro, investimentos, facilitação, o segundo, regulamentação doméstica em serviços e o terceiro, comércio eletrônico. O comércio eletrônico nessa ministerial vai ter uma declaração ministerial importante que vai prorrogar a moratória é, que já existe desde a ministerial de 1998, que... É, congela a cobrança ou que não permite a cobrança dos direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas. Isso é, é para o Brasil, o Brasil é, é copatrocinador patrocinador dessa, dessa declaração ministerial e é importante também que, enquanto não temos um acordo internacional sobre o comércio eletrônico, essa moratória permite que o comércio evolua sem a imposição uh, de direitos aduaneiros. Essa é a terceira declaração ministerial, comércio eletrônico. Existe uma negociação em andamento na OMC sobre comércio eletrônico, que seria o primeiro acordo internacional sobre comércio eletrônico. É, é, ele não será concluído para a ministerial, mas se busca essa esse avanço. Mais uma vez, os, neste caso será uma declaração dos países que estão coordenando a negociação, ela está em andamento, e buscamos, portanto, uma conclusão ainda em 2022. Nesse acordo que vai, portanto, estabelecer as regras multilaterais para que o comércio eletrônico evolua, e, enfim, que haja... Enfim, são, são várias questões que eu posso depois mencionar que estão envolvidas nessa negociação multilateral, ou plurilateral, por enquanto, uh, e que se busca transformar num acordo uh, no âmbito da OMC, que tem a ver com a uh, uh, facilitação do comércio eletrônico. Uh, uh, são, são, são temas variados, como uh, spam, uh, cobrança indevida, ou mensagens indevidas direitos de privacidade, enfim, além da questão propriamente da da imposição de direitos aduaneiros. É um, um, um é uma questão muito complexa e que envolve vários temas em si. E são esses os três temas, as três declarações que eu quero mencionar nesse nesse momento. Obrigado. Obrigado, embaixador Gasser. Continuando um pouco com, a, com as questões logísticas, é, o Comporão a delegação, além do, do, do ministro Carlos França, é, o Ministério da Economia está enviando o secretário de Comércio Exterior, Dr. Lucas Ferraz, com mais, um, creio que, três assessores. Então, estará integrado conosco lá, na, lá, lá em Genebra, durante a, a, a MC12. E daqui do Itamaraty, além do nosso pessoal que está lá, permanentemente, comandado pelo embaixador Parola, irão... O ministro Fernando Pimentel, aqui presente, é, que é o, o, o ponto focal aqui em Brasília, no Itamaraty, para os temas da OMC. O ministro Alexandre Guislene, é, que é o nosso principal negociador aqui para temas agrícolas. O embaixador Gasser decidiu deixar uma chance para o, o conselheiro Alessandro Pinto, diretor, é, chefe da, da divisão de negociação de serviços. E está indo também a secretária Mariana Goulart, da Divisão de Defesa Comercial, uma das nossas melhores especialistas em temas de subsídios, e painéis, e controvérsias, e, e, e, e temas similares. Eu queria recordar que, tradicionalmente, a elite intelectual do Tamaraty são os negociadores comerciais. Então, mandamos a nossa tropa de elite para esse tipo de reunião. Eu nunca fui negociador comercial, vê-se bem... É, é, há uma razão para isso. Nós estamos mandando os nossos melhores funcionários para, isso, para essa reunião. O ministro Alexandre Gislene, para complementar. É, muito obrigado, embaixador, pelas pela suas palavras. Eu queria só falar um pouco sobre o quadro da negociação agrícola em, em Genebra, o que, que nos espera... Em, nessa 12ª Conferência Ministerial. existe uh, Nós vamos ter um, um, um choque de visões dentro dessa ministerial. O uh, Brasil faz parte de, uma, de um grupo de países uh, que têm grandes exportadores agrícolas, que têm uma agenda proativa de liberalização do comércio, de redução das distorções, de abertura comercial nós temos uma agenda sobre a mesa que será discutida uh, e, e inversamente existe uma agenda de regressão uma agenda uh, voltada para uh, diminuir o regramento internacional uh, ampliar a margem para distorções ampliar os gra o grau de, de subsídios distorsivos dentro do, mer do, do mercado agrícola isso significa várias coisas Significa uh, que, na, numa organização em que uh, o consenso é a regra para tomada de decisão, uh, as perspectivas para um acordo uh, concreto são pequenas. Trabalharemos para conseguir avanços, mas uh, uh, estamos, enfim, uh, otimistas no sentido de conseguir avanços que sejam uh, modestos, mas há um risco uh, de retrocesso. E, a, e isso vai envolver um trabalho diplomático grande da, da parte brasileira, no sentido de, se não melhorar, ao menos manter as condições de troca no, no comércio internacional da, da área agrícola. Então, as propostas que estão sobre a mesa no, uh, pelo lado brasileiro, as propostas principais que estão sobre a mesa uh, são... Uh, apoio doméstico, redução dos subsídios agrícolas. O Brasil, junto com essa coalizão de países, defende a redução de 50% dos direitos de subsidiação, uh, na, uh, subsídios extorsivos, bem entendido, uh, até o ano de 2030. Nós defendemos a retomada de negociações sobre acesso ao mercado, sobre redução de tarifas uh, na área agrícola, tendo em vista que a tarifa média cobrada na área agrícola quase, enfim, é muito superior à da industrial. Uh, e defendemos também o fortalecimento do acordo de medidas sanitárias e fitossanitárias para que elas sejam tomadas, enfim, mundo afora, mais firmemente com base em evidências científicas e que sejam mais abertas à inovação e a novas tecnologias. Uh, existem, inversamente, existem outros temas que estão colocados na agenda, há uma proposta de estoques públicos que está colocada na agenda que significaria, em termos práticos, a permissão para a concessão de subsídios ilimitados por parte de países em desenvolvimento. Esse é o quadro em que a gente vai operar. E, apesar, nós vivemos nesse pequeno dilema de que Uh, apesar das perspectivas concretas de acordo uh, serem uh, pequenas, a tensão, o impulso para que haja um acordo na área de agricultura é muito forte dos dois lados. Esse é um pouco o quadro em que nós vamos atuar, embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. O embaixador Sakis reclamou comigo que eu excluí da delegação, mas não é verdade, eu já tinha dito bem no começo que ele ia acompanhar o, o ministro França, Nessa, nessa, nessa tropa de elite que estamos mandando para defender os interesses brasileiros lá na MC12. Vamos, então, abrir para perguntas. Por favor, a senhora aqui. Ah, tá, não esqueço. Eliane Oliveira, do Globo. Eu tenho duas perguntas, tá? Uma é o seguinte, o Brasil, ele vai a essa ministerial, qual o posicionamento político, levando em conta... Primeiro, a diretora-geral da OMC já declarou que existe uma preocupação do, dos países em desenvolvimento com protecionismo ambiental. Dois, o Brasil é um potencial-alvo desse protecionismo com essa medida da União Europeia. Então, eu queria saber se o Brasil ele vai, essa ministerial, se ele, se ele está junto com outros países tropicais em desenvolvimento que também tem essa mesma preocupação. né? A outra pergunta, acho que o ministro Fernando Pimentel pode responder, só para eu entender melhor, porque esse assunto ele foi muito debatido, foi muito publicado, né? essa questão da, da propriedade intelectual na parte de saúde. É só para relembrar quais são, o que, é que está sobre a mesa. Tem uma proposta da diretora-geral, tem uma outra da Índia. Só para me atualizar, pode ser? Obrigada. Muito obrigado. Inclusive, a senhora respeitou aquela nossa regra que eu esqueci de mencionar, de se identificar, e identificar o veículo. É, hoje nós estamos um pouco mais tranquilos em termos de quórum, então você teve direito a duas perguntas, mas é só porque foi a primeira. Os seguintes perguntam uma só, por favor, e se houver mais tempo, aí dá uma volta de novo. tá? É, Sarkis, você quer falar? Vou começar. Obrigado. Muito, muito importantes perguntas, Eliane. Duas que vão ser tratadas, sim, de alguma maneira na conferência ministerial da OMC. Quanto às questões ambientais e ao protecionismo ambiental, é importante dizer que a gente está num contexto mais protecionista do que aquele contexto que prevaleceu até a crise financeira de 2008. Até a crise financeira de 2008, o comércio mundial crescia mais do que o PIB mundial então o comércio era uma força eh, agregadora uma força eh, de promoção do crescimento das economias e muitas economias se beneficiaram disso desde então da crise financeira de 2008 a gente viu uma, uma retração do comércio relativamente quando comparado ao PIB mundial então nós estamos do ponto de vista assim grosso modo econômico né? macroeconômico comercial, num período ainda eh, de forças protecionistas. Eh, interessa a todos, interessa ao Brasil, que essa recuperação eh, pós-pandemia leve o comércio a atuar da maneira como nós vimos ele atuar por duas décadas até a crise de 2008, com muita força, com muito dinamismo, gerando ganhos para todos, em todos os setores e para todos os países, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Esse é o interesse do Brasil eh, nas negociações na OMC, e fazer da OMC o motor eh, desse processo de recuperação e de reformas estruturais eh, pelas quais as economias vão se integrar de modo mais transparente, assentando as regras do jogo, conformando o level playing field. Quanto à questão ambiental, o Brasil entende que comércio e meio ambiente podem ser tratados, sim. A OMC tem responsabilidades em relação ao susten sus desenvolvimento sustentável faz parte do Acordo de Marrakech, é, estimular a OMC para que ela responda aos desafios do desenvolvimento sustentável. Eis porque o Brasil é muito ativo nas negociações de pesca, porque lá estamos tratando da sustentabilidade de uma atividade econômica, e estamos tratando também da sustentabilidade dos nossos mares, né? é, de uma fonte de proteína extraordinária, que são os peixes, e da própria sustentabilidade marinha, se eu posso assim dizer. É, há uma declaração sobre comércio e meio ambiente, sobre comércio e sustentabilidade sendo discutida, o Brasil tem feito comentários a ela. É, o Brasil tem interesse é, de que o OMC é, trate mais de comércio é, para que o comércio seja parte da solução dos nossos problemas ambientais. Essa é a visão do Brasil. A Organização Mundial do Comércio não pode ser uma fonte de protecionismo, não pode ser uma fonte de medidas unilaterais, discriminatórias. É, nós temos que usar a motivação, os princípios de motivação da OMC, como as vantagens comparativas e os ganhos que os países retiram das vantagens comparativas quando liberalizam reciprocamente os seus mercados. O Brasil entende que, na área agrícola, por exemplo, não só o Brasil é eficiente e produtivo, é, em boa parte do seu agronegócio sustentável, mas, podendo exportar mais e diversificar a sua produção agrícola, é, o Brasil pode disseminar a sua eficiência ambiental em agricultura com vários parceiros, ao mesmo tempo que provém so, provê soluções para a segurança alimentar é, do mundo. O Brasil tem sido um. um provi um, um, um país supridor né, de alimentos eh, durante esses dois anos de pandemia, com muita resiliência, com muita competitividade e com muita segurança. Eh, então, é importante que, na área de comércio e meio ambiente, a, a OMC contribua com seus princípios de liberalização, de não discriminação, de redução daqueles subsídios que são dissorcivos à atividade econômica, que são distorcivos ao comércio e que são distorcivos ao desenvolvimento sustentável. Esse é o caso da pesca. O Brasil tem sido uh, ambicioso, propôs redução efetiva. Uh, não é o Brasil que... São outros países que reagem uh, de modo mais resistente a essas proposições. O Brasil não é um grande uh, produtor pesqueiro. Né? É uma atividade que, no Brasil a gente desempenha de modo muito é, sustentável. É, sobre propriedade intelectual, é, o tema está sendo tratado, como dizia o ministro Fernando, no âmbito das discussões sobre comércio e saúde. É, há uma proposta é, da Índia é, e da África do Sul sobre waiver é, em relação ao acordo de TRIPS Alguns países, é, como a União Europeia, é, países membros da União Europeia e outros, resistem a esse tipo de, de waiver, o Brasil cedo se colocou no processo a favor é, de um papel da OMC no sentido de retirar as lições que a crise nos trouxe. É, há ainda esclarecimentos a serem feitos sobre o Acordo de Trips, há como países implementarem melhor as flexibilidades é, do Acordo de Trips. É, o Brasil, na sua legislação, é, fez os avanços que o Acordo de Trips é, finalmente trouxe, né? Ao longo da, dos últimos 15 anos, é, por exemplo, mediante licença compulsória, há algo a fazer é, nessa matéria em algumas legislações nacionais, especialmente em países em de desenvolvimento. E, mais importante, é, é preciso preservar um ambiente de incentivos adequado para a produção de vacinas em países em de desenvolvimento. O Brasil quer ver e promover, junto com a diretora-geral da OMS, da, da OMC, e também a OMS e a OMP. É, quer ver mais produção de vacinas em países de desenvolvimento. Essa é uma maneira de garantir mais segurança à saúde pública em respostas às futuras pandemias. É, então Essa tem sido nosso, nossa, a nossa percepção. Ainda há uma clivagem é, divisões visões é, sobre a questão do waiver, especificamente. O Brasil tem sido um facilitador desse diálogo, é, tem buscado é, encontrar alternativas para que um consenso é, ocorra, o Brasil deverá fazer isso em todas as matérias e deverá fazer isso sobretudo globalmente. Muito obrigado. Não sei se o Fernando quer complementar sobre propriedade intelectual. Então, só para se tiver alguma outra pergunta depois, só para é, indicar, o tema estava sendo tratado no Conselho de Trips, mas o impasse lá não foi superado. Um, então estão sendo levadas agora as questões um, para os ministros. Elas continuarão sendo tratadas. Um, na MC12, mas a questão está indo ainda em aberto. Muito obrigado, Fernando. Próxima pergunta. Oi, gente, bom dia. Natália Fruedo, SBT. Eu queria seguir tratando desse assunto de, da propriedade intelectual e dos medicamentos e vacinas contra a COVID, porque hoje as farmacêuticas, inclusive, estão anunciando aí Uh, medicamentos de prevenção né? e eu queria, se, se, vocês, se os senhores pudessem detalhar, que proposta de consenso é essa do governo brasileiro ah, o Brasil quer ver mais produção de vacinas em países em desenvolvimento mas qual seria a proposta para resolver esse impasse e, e a segunda pergunta sobre a Rússia essa ida do ministro é uma antecipação da visita que o presidente deve fazer a Rússia tem essa previsão e se já tem uma data de sinalização da ida do presidente para lá muito obrigado. Fernando, você quer complementar? Então, só para dar um pouco do contexto, por que está travado, né? porque os países estão... Será ah, que fica mais fácil? Por que está travado? A gente, a proposta original tem o apoio de 64 países, mais ou menos, a proposta encabeçada, digamos, liderada por Índia, África do Sul. Como o embaixador Sarkis falou, três... A... A... Três outros países do outro lado é, lideram a resistência à moratória. União Europeia, principalmente, mas também Suíça, Reino Unido. Os uh, Estados Unidos, em algum momento, chegaram a falar de apoio a uma moratória sobre vacinas, especificamente, mas nunca chegaram a detalhar o que eles querem dizer. Então, a solução está sendo buscada um, a partir das negociações. E, basicamente, o que eu. Assim, poderia resolver a questão, os países que são contra a moratória principalmente falam que ela tem um escopo muito grande. Ela, basicamente, tem um tempo indeterminado. Ela diz, ah, enquanto durar a pandemia, mas quem decide enquanto a pandemia, quando a pandemia acabou seria o, o órgão da AMC onde os países têm direito a veto. Então, teoricamente, por tempo indeterminado. E também para desenhos industriais, um escopo muito amplo, digamos assim, para todos os remédios. Uh, e vacinas e tratamentos. Os países uh, que são contrários, então, falam, talvez a gente consiga trabalhar em um escopo menor e ajustes no acordo de TRIPS uh, para resolver questões, uh, para facilitar o licenciamento compulsório, que é um instrumento que já está no acordo, que os países vêm usando, o Brasil é um pioneiro nesse uso, uh, para poder forçar, às vezes, uh, a abertura de uh, tecnologia, o acesso à tecnologia onde a, a, a solução pode e o Brasil vem trabalhando com outros países com dois, com dois objetivos né? um falando para os primeiros propONENTES olha há uma janela de oportunidade aqui há coisa que a gente pode fazer talvez um, um escopo menor seja mais viável então não é ou a moratória que eles queriam mas seria uma moratória e ao mesmo tempo aproveitar também a janela de oportunidade aberta pelos países que são maiores defensores da propriedade intelectual da rigidez Uh, para melhorar um pouco e azeitar o acordo de TRIPS. Ele tem realmente algumas burocracias, apesar do Brasil ter condições de usar o acordo de licenciamento compulsório, etc., ele é, às vezes, um pouco engasgado, um pouco burocrático para o uso dessas facilidades. Então, a gente aproveitaria também a ideia de, olha, vamos também mudar o acordo, que fica uma coisa permanente. Né? Uh, enquanto a moratória ser uma coisa emergencial, a gente aproveitaria a oportunidade para, digamos assim, limpar um pouco... A, o acordo de TRIPS nessa parte de licenciamento compulsório acho que é por aí mas ainda está difícil muito obrigado Fernando olha vocês estão tendo direito a duas perguntas só porque tem pouca gente aí tá não vai, outros dias não, não vai dar para fazer isso não o, o sobre Rússia é, tradicionalmente no final do ano a gente faz um exercício de de pensar junto com a presidência, evidentemente, pensar quais são as visitas possíveis para o ano que vem. Isso não quer dizer que todas as visitas vão ocorrer. Né? Depende do quê? Depende da agenda interna aqui no Brasil, depende da agenda interna no outro país, se os dois chefes de Estado o governo vão é, estar disponíveis, depende de você ter acordos maduros para assinar, para, para dar um certo destaque para, para, para a visita. Então, o calendário das, internacional do presidente para 2022 ainda está nesse estágio assim, de explorar as várias possibilidades. A visita poderá ou não ocorrer. É, é, o, de qualquer forma, não havendo, havendo ou não havendo a visita presidencial, é útil que haja, haja o contato em nível de chanceleres. Nós temos bastante agenda com a Rússia. Há uma agenda de abertura de mercados para as exportações brasileiras. Há uma agenda de garantia de fornecimento de fertilizantes para a agricultura brasileira. É, houve, ao longo do, desse ano, se notou uma situação de tensão nos mercados de, de, de fertilizantes. O Brasil talvez seja o maior importador mundial de, de, de fertilizantes. é Uma coisa importante para a nossa agricultura é segurar é, o abastecimento. A Rússia também é uma potência científica e tecnológica. Há possibilidades de... de, de Incrementar a cooperação nessa área e é também uma potência diplomática. O Brasil e a Rússia vão estar juntos no Conselho de Segurança em 2022, 2023. Então, é uma oportunidade dos chanceleres é, se conhecerem e, e estabelecerem um canal de contato para é, uma eventual interação. Com outros chanceleres, a gente já teve o contato, com a Rússia, então, talvez esteja faltando. Então, próxima pergunta. Eh, boa tarde. Eduardo David, da Agência de F. Ah, a OMC vem de um período de três, quatro anos bem turbulentos, eh, que se agravam agora, não, com pandemia e pós-pandemia. Eh, desde a perspectiva dos senhores, que possibilidades há de destravar os ah, problemas que tem com o mecanismo de solução de controvérsias? E, na medida em que isso não aconteça, os acordos, qual validade real tem aqueles acordos que podem ser alcançados agora, se não podem ser fiscalizados ou denunciados? De possíveis violações. Fernando, você quer... Eu não sei se eu peguei toda a, a pergunta sobre solução de controvérsias. Quais são... Quais são as perspectivas, na ótica dos senhores, de que seja desbloqueado o assunto? Porque isso trava absolutamente tudo. Até os próprios acordos que possam ser negociados agora, não podem ser fiscalizados, não podem ser denunciadas violações, não podem ser solucionados os problemas que possam ter. Sob, então, hum, as, não, a gente não deve chegar a uma conclusão na MC12 para resolver o problema da solução de controvérsias. Ainda não está... É, não parece maduro. É, como vocês sabem, o principal uh, problema é a, é... a gente tem metade do sistema funcionando, se tem uma primeira fase um, de painéis, onde os juízes que são uh, escolhidos uh, uh, para cada caso dão um veredito, mas tem um órgão de apelação. Todos os países têm direito a apelar nesse órgão, e esse órgão é permanente. É, nesse órgão, os países têm que aprovar a nomeação dos membros do órgão de apelação. E os Estados Unidos vem bloqueando a aprovação de membros do órgão de apelação há alguns anos. Um, hoje não tenho nenhum um, membro do órgão de apelação uh, uh, uh, funcionando. Então, o sistema está funcionando pela metade, um, o que gera o risco de uh, paralisia. A gente tem um caso, por exemplo, o Brasil ganhou um caso importante uh, em frangos contra a Indonésia, no primeiro painel. A Indonésia apelou, como é o direito dela, num órgão de solução não funcional, então, o caso está paralisado, por exemplo. Uh, a perspectiva, os americanos, então, que vem bloqueando, não ainda esclareceram por que, como que eles esperam resolver esse problema. Então, enquanto eles mantêm os vetos, e enquanto a gente não tem uma clareza de como uh, abordar uh, uh, o problema, que só está só esboçado genericamente por um dos principais parceiros, a uh, uh, a solução continua em passe. O que a gente vai buscar agora na MC12, justamente, é um compromisso de criar um grupo para negociar e termos respostas, e termos, voltar a termos um órgão de solução de controvérsias plenamente funcional para a MC13, daqui a dois anos, possivelmente. Muito obrigado. Temos tempo, talvez, para mais uma pergunta. Já, já, já... Esses temas são extremamente técnicos, né? a gente nunca consegue esgotá-los, e a negociação é dinâmica. Vamos para a última pergunta. Bom, já que todos fizeram, vou também fazer. Eu sou o Rudá Moreira, da CNN Brasil. A primeira pergunta mais é, técnica também seria sobre essa questão, já que há uma menor importância, pelo que eu entendi, da questão ambiental em relação à questão agrícola, nessas discussões, né, pelo que os senhores entenderam, não é o, a esfera específica, é, a questão do comércio deve estar acima, como levar, trazer, né, saindo agora de, de, de uma COP26, de uma temática ambiental, como, le, como esses temas serão levados para as discussões agrícolas? E, claro, como todos os temas estão interligados às questões sociais, porque no Brasil, por mais que eu entenda e defenda a questão de redução de subsídios para manter uma sustentabilidade ambiental, aquífera e tudo mais, é, como resolver, né, como balancear essa redução de subsídios há um possível impacto na, na população pesqueira, ribeirinha, que pode, esses, essas reduções de subsídios podem impactar, inclusive, uma redução de, não sei, me corrijo se estiver errado, mas, por exemplo, do, do seguro defeso, que é um subsídio também. Queria saber se meu pensamento está errado também nesse sentido. E uma segunda pergunta seria, mas em relação à comitiva, é, pela conferência sendo ministerial, eu queria saber se... É comum o ministro da Economia, o ministro da Fazenda do país ir ou não ir, ou se é comum mesmo não ir, ficar mais pela questão do ministro de Relações Exteriores e se foi discutido em algum momento a ida ou não do ministro Paulo Guedes também para essa conferência da OMC. Obrigado. Então, um pouco tanto mais filosófica a primeira, o embaixador Sarkis vai atacar. Obrigado. Eu vou tentar responder de modo muito breve a sua segunda pergunta. Não, tradicionalmente, vão às reuniões ministeriais da OMC eh, os ministros eh, negociadores, os ministros responsáveis pelas negociações comerciais. Eh, o, no caso do Brasil, como de outros países, essa tarefa tradicionalmente e legalmente é, é da chancelaria. Né? Mas, como eu disse no início, eh, o Itamaraty sempre atuou na matéria em estreita eh, coordenação com diferentes ministérios setoriais, às vezes não só o Ministério da Indústria e Comércio, como era no passado no Brasil, mas também, especialmente, o Ministério eh, da Agricultura. Creio que no passado o Brasil chegou a ter Ministério da Pesca, se não me engano, separado da Agricultura. Uh, alguns outros ministérios eh, podem se interessar, Ministério do Transportes na área de serviços, o, o nosso embaixador Gasser... Trata muito com o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, na parte de aviação civil, enfim, em outros serviços. Às vezes até o Ministério da Justiça tem que ser envolvido. Então, uma tarefa tradicionalmente da chancelaria, como ministério negociador, como em outros países. Os ministros das Finanças, para usar um pouco o termo mais universalmente presente, não, não, não vão às negociações em geral. Às vezes, vão ministros da indústria e comércio, podem ir um ministro da agricultura, quando o país tem um interesse muito específico no tema, enfim. Mas, tradicionalmente, são os ministérios negociadores. Quanto a comércio agrícola e meio ambiente, como eu já falei muito sobre o tema, eu vou pedir para que o ministro Ghislaine traga outros elementos. Obrigado, embaixador. Ah, bom, especificamente sobre a questão de subsídios à pesca, aí eu vou, eu vou deixar para o ministro Fernando Pimentel complementar, mas eu queria falar brevemente sobre a questão da inter-relação entre, entre enfim, políticas ambientais e, e comércio agrícola. Ah, o, a, a, a repercussão da COP26 ah, não atingiu a agenda da, ao menos não em cheio, não atingiu a agenda da dessa conferência ministerial. O que está em, na área agrícola, existem tentativas, de, sobretudo por parte da União Europeia, de trazer algumas considerações não comerciais para a agenda da, da OMC, como, por exemplo, transição para sistemas alimentares sustentáveis, enfim mas têm sido uh, tentativas exploratórias, uh, não entraram na agenda da, da organização até o momento. Então, uh, o, o, hoje em dia, o que existe, e aí, novamente, o Fernando poderá complementar, é mais uma negociação de uma, de uma declaração paralela à OMC, não é de dentro da OMC, mas, ou seja, uma negociação plurilateral de alguns ministros, para fortalecer o tratamento desse tema, sem que ele esteja efetivamente, enfim, avançando no interior da organização, propriamente dito. Um detalhe que eu acho importante falar sobre a questão de redução de subsídios, de maneira geral, e, sobretudo, em vista de possíveis implicações não comerciais, como a que você levantou, é o seguinte, nós estamos propondo a redução de direitos, não necessariamente de pagamentos, o que, que isso significa? Uma rápida explicação, porque eu acho importante a gente ter clareza. Países em desenvolvimento podem dar, enfim, simplificando, países em desenvolvimento podem dar 10%, como subsídios distorsivos, podem dar o equivalente a 10% do valor de sua produção agrícola. Países em, uh, desenvolvidos têm direito a 5%, via de regra. Existem exceções de vários tipos, uh, uh, apoio dado acima do de mínimos, enfim, aí a gente entra na, na tecnicalidade. Para vocês terem uma, a, a, uma ideia, o, em 2016, tomando valores de 2016, o Brasil teria direito a dar 33 bilhões de dólares em, te em, em termos de subsídios distorsivos nós demos 2,9 bilhões. Quando nós estamos falando em reduzir 50% dos direitos, nós estamos querendo dizer que países como o Brasil teriam direito a dar até 16 bilhões de dólares em subsídios extorsivos, o que possibilitaria, novamente, a países como o Brasil multiplicar por 5 o seu volume de subsídios. Ou seja, há um espaço de políticas públicas suficiente para você contemplar outros fatores. Por que, que nós estamos lutando pela redução dos subsídios? Porque uh, existe uma tendência de aumento exponencial desses direitos, que pode levar a uma situação de distorção de mercados, uh, que vai retirar enfim, produtores competitivos da, do mercado internacional. Existe um estudo da Austrália que diz que nos próximos anos... Uh, nós poderemos ter uh, haverá direitos de subsidiação no valor de 2 trilhões de dólares nem todos esses 2 trilhões de dólares vão ser utilizados mas se fossem não se poderia mais falar de, de um comércio internacional, agrícola internacional justo então esse é o nosso ponto é você colocar parâmetros mais estritos para garantir condições mínimas de, competi de competição justa entre os países obrigado já, o Fernando já vai falar sobre a pesca. É, um pouco, só acrescentando uma coisa que o Alexandre mencionou. O que ele estava dizendo é que o embaixador Sarkis tinha mencionado como level playing field, apesar de eu ter pedido a ele não falar inglês. É, o que é o level playing field? Né? Eu falo para a juventude que talvez esteja assistindo a gente na internet. É, é o, o gramado... É, o gramado plano, né? literalmente o gramado plano. A comparação é com aquele campo de pelada que tem um lado assim mais alto que o outro, então o time que está jogando no alto tem uma vantagem, depois troca. e o, o, A ideia é que você tenha uma, uma condições de competição, concorrência, que sejam justas e você possa alocar, nós falamos isso aqui na última conferência sobre os resultados da COP26, você possa fazer a produção agrícola, por exemplo, lá onde ela é mais... É, é, mais, mais produtiva, mais, mais, você produz mais alimentos com menos, é, recu, menos terra e menos insumos. O Brasil tem uma agricultura muito competitiva, talvez uma das mais competitivas do mundo, então tem pouca necessidade de subsídio. Mas se você colocar subsídio suficiente, você pode fazer uma plantação de bananas na Suécia. Né? É possível. A banana vai custar, não sei, 400 dólares o quilo mas o você, que você faz, é, o, o que você vai ter que usar, gastar de energia e, e, e insumos para fazer isso é uma coisa gigantesca. Então, essa é um pouco a, a, a filosofia é, é, que a gente está por trás, de talvez seja politicamente impossível eliminar, porque sempre há um, um setor que precisa de uma ajuda por questões sociais, é compreensível isso, mas não é, é, deixar que o nível dos subsídios aumente tanto que o mercado internacional seja completamente distorcido é, e que o, o com consequências inclusive ambientais desfavoráveis. Fernando, por favor, para esse tema da pesca que ninguém consegue entender. Então, é só para dar o contexto e se que no que aqueles falou a ideia é é conter os subsídios exagerados. Sempre essa a nossa atuação por exemplo, o seguro defeso está inteiramente preservado. Os países têm o um direito a fazer uh, níveis razoáveis uh, de subsidiação e no caso do seguro defeso ainda mais, porque é um seguro é, é um subsídio na verdade de caráter ambiental. Né? Você paga um, um, um salário uh, mínimo, eu acho, enquanto os pescadores não podem pescar porque os peixes estão em desova, quer dizer, é, totalmente já está totalmente absorvido na, digamos assim, na, no contexto da negociação. O que a gente está buscando é justamente o subsídio que é, vai além, que está produzindo já o caso que o Marcelo aqui falou, já está acontecendo, a sobrepesca. Os estoques marítimos, segundo dados da FAO, da Fundação, da, da Organização Mundial de Alimentação, já estão sobreutilizados, já estão em declínio mais rápido do, do que eles podem se, reproduz, se recuperar. Então, a ideia é coibir esse tipo de subsídio para dar uma chance dos estoques se reestabelecerem. Mas há espaço para, para política social, etc., isso está, está claro nas negociações. A ideia é tirar os grandes subsidiadores, né? a gente está falando de bilhões de dólares. Obrigado, Fernando. O embaixador Sarkis vai fazer um encerramento e aí a gente termina a conferência. Sarkis, por favor. Não, sobre a questão dos subsídios, eu queria só salientar uma posição que o Brasil tem advogado na OMC, que Uh, no G20 e em outros fóruns. Uh, criar as condições equânimes uh, é fundamental né? uh, para que a concorrência seja justa, seja leal e transparente. E O Brasil tem advogado uh, a redução dos subsídios em todos os setores, né? especialmente o setor agrícola, um setor em que essa redução é devida. Né? O setor de pesca, onde também essa redução é devida, e os danos ambientais são grandes em ambos os setores. Como muito bem explicou o embaixador Aquiles, na cadeia de produção agrícola, em certos países, o uso de energia menos renovável, o uso de insumos que consomem mais os recursos ambientais, leva a uma produção agrícola, não só menos competitiva comercialmente, mas também a uma produção agrícola que, se no passado já gerou danos à biodiversidade, hoje já gera danos ah, ao clima, através de mais emissões, na cadeia, não só na agricultura, mas na cadeia de produção, a começar ah, a montante na, na produção de energia. O Brasil tem uma matriz energética absolutamente de excelência em termos de padrões de sustentabilidade. Isso é insumo fundamental para a agricultura, para a indústria e para os serviços. Então, uma unidade de PIB produzida no Brasil e comercializada internacionalmente é potencialmente uma contribuição para o meio ambiente. Então, na OMC, o Brasil firmemente vai advogar o uso de princípios do comércio multilateral, redução de subsídios, redução de distorções, liberalização, porque é isso que a organização tem que negociar, para beneficiar o desenvolvimento sustentável e, por conseguinte, beneficiar o meio ambiente. Essa é a posição firme do Brasil, e nós entendemos que a Organização Mundial da Saúde, do Comércio, pode, sim, dar uma contribuição ao desenvolvimento sustentável. É o caso da pesca, é o caso da agricultura, é o caso também da indústria, onde as condições de competição têm que ser mais equânimes. É, e também é o caso de comércio e saúde, porque saúde é um tema de desenvolvimento sustentável. Eu queria, só para encerrar sugerir a leitura dos parágrafos 42 e 43 eh, da declaração de líderes do G20. Eh, são parágrafos sobre comércio e investimento que versam sobre expectativas para a MC12, que versam eh, sobre essa necessidade de redução, redução de subsídios distorcivos e de outras distorções em todos os setores. O Brasil eh, é muito favorável a, a, a esse tipo de iniciativa, como eu expliquei. Então, recomendo a leitura dos parágrafos 42 e 43 da Declaração de Líderes, bem como o parágrafo 15, que trata de questões de agricultura, de segurança alimentar e de questões afetas ao meio ambiente. E ali é uma linguagem consensual muito apropriada sobre o papel das cadeias de valor em agricultura para o meio ambiente, para a biodiversidade, para a redução das emissões também, e para a segurança alimentar. Por fim, eu queria salientar que, além desse esforço de coordenação com vários ministérios, vários órgãos, incluindo o Ministério da Economia, Agricultura, o nosso esforço tem sido sempre de intercambiar notas com o setor privado. O Tamaraty, sobre temas industriais, sobre temas de investimento, sobre temas agrícolas, tem mantido uma interlocução muito fluida muito frequente, eh, com diferentes eh, representantes eh, CNI. Ainda hoje, pela manhã, o ministro Ghislaine e eu conversávamos com vários representantes do setor agrícola eh, no âmbito do Instituto Pensar o Agro. Eh, também diálogo com os parlamentares interessados nos temas de facilitação de investimento, eh, nos temas de, de subsídios industriais, subsídios agrícolas. É, isso tem sido é, é, uma constante no nosso trabalho e a gente leva para a MC2 é, todas essas considerações. Né? É, os setores conhecem é, as nossas posições é, negociadoras é, de um modo geral. É, e para nós, é, ressaltando o que o ministro Fernando Pimentel dizia sobre a. É, Uh, expectativas né, em resposta a uma das perguntas expectativas uh, para a solução uh, da pendência do órgão de apelação eu queria salientar que o Brasil não fica parado, o Brasil com outros né, construiu alternativas, aderiu a um mecanismo uh, alternativo do qual fazem parte a União Europeia, uh, China uh, e outros importantes ato atores, tem convidado aqueles que são membros da OMC que não aderiram a instrumentos a aderirem não quer dizer que o Brasil vai abandonar o sistema de solução da controvérsia do OMC, muito pelo contrário. O Brasil, junto com a União Europeia e outros parceiros do grupo do, de Ottawa, tem sido muito, muito firmes é, em pedir uma rápida resolução. Mas, como bem disse o embaixador, o ministro Fernando Pimentel, é, nós temos que ser realistas. E realismo aqui, para a credibilidade da organização, como o Brasil tem defendido, é, no mínimo, é, se ter um programa de trabalho para os próximos dois anos para que cheguemos com resultados na MC13. Nós queremos uma organização é, que é, passe por esse escrutínio. O Brasil quer ver a organização ativa, mobilizada para gerar resultados. E acreditamos na organização, queremos investir na organização, como eu disse, haverá uma recuperação econômica, uma recuperação do comércio, e a OMC será importante foro para o Brasil continuar bem regulamentando o comércio multilateral e retirando dele os benefícios. Os benefícios de redução de subsídios em pesca e agrícola só são possíveis via OMC, não serão possíveis via acordos de livre comércio, serão possíveis via o sistema multilateral de comércio. E vamos continuar apostando e investindo eh, nesse sistema eh, para o qual o Brasil tanto contribuiu eh, na sua construção. Muito obrigado, embaixador aquides Bom, muito obrigado, Sr. Sarkis. É, continuando com as metáforas futebolísticas, né? a seleção brasileira está de partida para a Copa Mundial do Comércio na, na, em Genebra, na Europa. O embaixador Sarkis é o nosso camisa 8, encarregado de passar a bola para camisa 10, com é o ministro França, fazer gol. A equipe aqui do embaixador Gássio e do ministro Guislaine nas laterais estão cruzando bola. O, o Fernando Pimentel é uma espécie de Thiago Silva organizando tudo lá de trás. Nós contamos com quatro jogadores emprestados, comandados pelo secretário Lucas Ferraz, do Ministério da Economia, muito bons, que vão nos ajudar a compor o time. E vamos todos torcer para que o Brasil encontre um como é que é? level playing field um, um gramado equilibrado lá em Genebra e consigamos trazer a Copa para casa. Muito obrigado.